Salve, salve, galera! Beleza? 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! E essa já é a melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos, graças às meninas do vôlei que atropelaram a Coreia do Sul e se classificaram para a final, garantindo assim mais uma medalha, a 20 medalha do Brasil lá em Tóquio. Olha elas aqui comemorando, que legal! Pera, pera, pera, para aí, olha esse detalhe aqui que legal, olha esse aqui, tá vendo? Isso aqui ó, é o fisioterapeuta da seleção segurando o pé da Macris, sabe por quê? Isso porque o trabalho que ele fez para recuperar a jogadora depois que ela sofreu uma torção no tornozelo foi simplesmente incrível. Lembrando que a lesão foi ainda na fase de grupos contra a seleção do Japão, o fisioterapeuta acelerou três semanas de tratamento em apenas 18 horas para que a levantadora pudesse voltar nas quartas de final e jogar contra as russas fez um jogão e ajudou o brasil a chegar nessa semifinal contra as sul-coreanas fernando fernandes é o nome da fera tem que tem que dar o crédito para o cara né até porque agora a seleção brasileira pega os estados unidos pela disputa do ouro. E foi essa classificação das brasileiras que ajudou a diminuir a dor da desclassificação da Erika Senna na marcha atlética. Cara, ela estava a 400 metros de conseguir a medalha de bronze, mas sofreu uma punição e perdeu a chance de subir no pódio. Uma pena. Nesse fim de semana a gente vai descobrir a cor das medalhas do Herbert e da Beatriz no boxe e do time masculino no futebol. Ah, e tem também a disputa pelo bronze da seleção masculina de vôlei, hein? Fim de semana agitado, hein? É bom preparar a dose extra de café. E por você é isso, lembra de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu, galera, e até a próxima!